Olá amigos queridos do canal do Cícero e da Madalena, estamos aqui mais uma vez com o senhor Ayrton. Ele hoje está fazendo uma coisa que eu achei assim muito, mas muito boa mesmo. Ele está retirando as é, alface, o que mais? Senhor alface. Rúcula, rabanete e está.. É, eu não vou nem dizer vendendo, né, Sr. Ayrton, porque é um preço tão, tão simbólico, né, tão simbólico que as pessoas estão aí na frente, eu vou agora voltar lá para gravar, estão levando para suas mesas. E da outra vez que eu gravei com o Sr. Ayrton, eu não falei para vocês porque não havia acontecido, mas agora eu posso falar. O senhor, o, senhor, o senhor Ayrton, por ser a pessoa que ele é, por ser o ser humano especial que Deus fez dele, se candidatou para vereador... E o que que aconteceu, Saíto? Fui, fui surpreendido, fui, fui eleito é, entre, entre os 21 candidatos, uh, 21 vereadores eleitos, e eu fui o oitavo mais votado. É, uma surpresa para mim que eu já não, não não esperava por, por Mas isso. é o seguinte, gente, é, foi uma surpresa mesmo, né? Ele se candidatou, ele entrou e tal. Mas o carinho com o qual o senhor Ayrton, Ayrton tem com a população fez a diferença. Porque eu mesmo cheguei a ver o seu Ayrton aqui na horta, eh, trabalhando, mexendo com as plantas, que ele ama muito. O pessoal passar aí na frente, a pessoa vinha humildemente e falar assim, Ayrton, o senhor não poderia me dar um pouquinho de cebolinha? Eu queria ir ele fazer não só um pouquinho de cebolinha, mas ele preparar numa sacolinha plástica um, um, um abençoado. Presente, né? Então ele não fez isso para ganhar voto. Só ele fez isso porque é o jeito dele, ele ama o que ele faz aqui na horta. E aliás, pessoal, eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Ele agora já colocou sombrite, deu uma melhorada muito mais do que estava aqui antes, né? E tá, tá mexendo bem nas plantas. E está diversificando, inclusive, é, as plantas, né? Ele tem muitas plantas medicinais, como vocês já viram no vídeo anterior que eu fiz com ele. E agora também está buscando, eu escutei ele conversando esses dias atrás, né, Soir? O senhor está buscando sim. buscar material lá em Olambra, é isso? Olambra, sim, sim. Eu quero diversificar é, mais, mais é, ervas medicinais. Ervas medicinais. Mais ervas medicinais. E vocês que conversaram comigo pelo WhatsApp... É, fiquem à vontade, gente. Entrem, pode dar uma ligadinha pro seu Ayrton pessoalmente, conversar com ele. Tem uma senhora de Araras que falou que gostaria muito de conversar com ele, então tá aqui o seu Ayrton. Se você fica à vontade, entre em contato com o seu Ayrton, conversa com ele. Se você quiser vir até aqui, marca um horário direitinho, porque como vereador, ele também agora tá bem mais é, cheio de trabalho. E aí você marca com ele, vem aqui, começa com o sorteio. Sr, eu vou dar uma volta na sua horta aqui agora? Sim, ó, à vontade. Fica tá. Ah, sim. O senhor quer aproveitar, deixar algum recado, alguma coisa para? Sim, eu vou aproveitar essa oportunidade em agradecer, a isso de você vir fazer essa filmagem. Com prazer. Vamos é... dizer que seria prazer mostrar o nosso trabalho, mas é necessidade, sim. Sim. De mostrar o trabalho. E enviar a todas as pessoas que assistirem esse vídeo um abraço a todos eles. É, e esse trabalho que eu faço, para mim, não é um trabalho, é uma, é uma terapia. É, realmente. Eu amo a natureza, gosto da terra, então é, é a minha terapia, porque faço por prazer, carinho é um e muito amor. Certo. Então gostaria de pedir para as pessoas, aquelas pessoas que sentirem vontade de fazer algo um pró do, do próximo, não importa o que for, a quantidade que seja, que faça alguma coisa. Uhum. É muito importante, vai fazer a diferença. Certo. Com toda certeza. Foi aonde? Eu fui surpreendido e hoje está, vereador está da casa. Aonde eu estou. E é uma coisa interessante, gente, que eu sou motorista dele. É o seu Ayrton. É o vereador e eu sou motorista executivo da Câmara Automaticamente, além de amigo dele E agora sou motorista dele Que é um prazer para mim, Sr. Ayrton um prazer. Nós não viajamos ainda por conta de tudo Essa pandemia, pandemia, mas nós ainda é Se pior. Deus quiser, vamos viajar a sim beijão. Vamos conversar bastante, agora eu vou dar uma voltinha Com aqui Com certeza, meu amigo César. Obrigado, e vou dar uma volta aqui agora Na, na horta do seu Ayrton Tem alguém especial te visitando, hoje, senhor Ayrton Tem, a... A receba... a a... A a vai ficar na sua casa? Vou falar na deriva, a vice-prefeita, Eric, está aí a nossa vereadora, a Terezinha da Santa Casa. Está aí também. O professor Zeus. Também. A então. Professor, eu aproveitando. Quero, aproveitando eu, quero, eu quero saber se tem pé de cevada. Cevada tem. Cevada. Pé de cevada. Para fazer, então. fazer cerveja. É, o senhor conhece o senhor Ayrton há muito tempo? Há alguns anos já O que, que o senhor fala dessa pessoa rara que está aqui do lado da gente? É, é difícil falar na presença É, quando tá longe, né? né? É, a gente fala Mas dá um pensa. pitaco, dá um pitaco aí Não, é uma pessoa É, é singular É singular no, Não tem dois Dessas pessoas raras que é, nasce e Deus guarda a forma, né? É, tem um ditado que fala que Deus fez a pessoa e jogou a forma fora Não, não jogou a forma fora ele guardou a forma, ele guardou. vai jogar fora, aí o que acontece? Alguém vai catar e vai copiar, vai fazer um clone. Ele, então... ele guardou para uh, que não copie mais. Exatamente. Né? É o Mas isso aí tem gente fina. Graças pessoa, a Deus, né? Uma pessoa que a gente conhece de alguns anos já. E hoje nosso vereador. Olha é. que coisa, não? Fazer o que, né? Fazer o que, né? Fazer o que. E eu vou continuar agora aqui. Muito obrigado pelo carinho. Eu que, agra eu que agradeço. E vou continuar Vai mostrando para vocês. Como é, que é o aqui... nome do seu canal lá? Canal do Cícero e Madalena. Bom, aqui estamos nós, então. Aqui estão, como você já viu da outra vez, os canteiros que o seu Ayrton docemente faz, com amor e carinho. Né? Inclusive algumas flores também ele tem aqui. Mas a parte mais, é, vamos assim dizer, mais forte é exatamente o alimento, né? Uma borboletinha para embelezar a nossa gravação. Linda, por sinal, né gente? Muito bonita. Aqui o canteiro de alface. E ele estava me dizendo o seguinte, que essa horta, tudo que é retirado daqui, é em benefício daqui das pessoas... Não só do bairro de Limeira, onde ele reside, mas também das pessoas que é, ele auxilia e me parece que até assim, em, em creche, em dos velhinhos e a pai e por aí vai. Ele tem esse, esse carinho todo especial e ele faz mesmo, certo? Então aqui é o canteiro de alface, aqui tem mais um outro canteiro de alface. E ali as pessoas que conhecem seu Ayrton, seu Ayrton Eu falo Ayrton, mas é Ayrton É, conversando com ele Ele é muito bem quisto Agora eu vou ali, do outro lado Para poder mostrar para vocês Que ele está dando um verdadeiro capricho Aqui na sua horta Eu digo sua porque É ele que toma conta Mas isso aqui, é, ele mesmo fala que não é dele É nosso, né E aqui nós temos uma planta medicinal, que é a ruda. Também temos erva doce. Aqui está. Também temos ervas medicinais, que eu vou mostrar para vocês ali. Ah, tem um, um, um, um joão de barra ali, ou uma joaninha, não sei. Aqui, ó, hortelã, que aliás simplesmente belíssima, né? Aqui eu acho que é o chamador telanzão. Eu não sei porque ele não está aqui próximo de mim para falar, mas eu acho que vocês que conhecem sabem me dizer. Acho que esse aqui é o, o, o chamador telanzão. E mais erva doce. E o seu, é, Ayrton tinha aqui do lado. Agora não estou vendo mais. Deixa eu mostrar a babosa. Babosa. Outra planta também fantástica. Alecrim. Tá saindo a minha sombra, aí, mas vocês não reparam não, gente. Alecrim. Aqui tinha um, eu acho que até está ali ainda na cerca, é, uma planta que ele disse que trouxe, que veio, né? Trouxe não, veio, alguém doou para ele uma planta que agora eu esqueço o nome dela, mas ela forma, parece uns pepininhos. Parece uns pepininhos, mas depois ele vai me falar que eu quero voltar aqui para ele é, me deixar gravar novamente, porque como vocês sabem, alguns que... Acompanha meu canal. Meu canal foi hackeado. Eu perdi muita coisa boa que eu havia gravado aqui com o senhor Ayrton. Mas eu vou voltar depois com calma e vou gravar novamente tudo aquilo que eu perdi. Eu quero voltar a registrar para colocar no canal para vocês. Deixa eu dar uma chegadinha ali na frente. Hoje já veio aqui a vice-prefeita, nossa querida Érica Tanque. Né? Dirigi muito para essa senhora e para a mãe dela. E agora, deixa eu passar aqui embaixo. Eu estou, é, por conta do coronavírus, quase não viajando, mas em breve eu vou viajar. Então, aqui estão as pessoas que estão nos visitando. Tudo bom, senhora? Tudo bem. Quem é a senhora? Sou a vereadora Terezinha. Prazer, vereadora tá Terezinha. Bem? Sabe quem sou eu? Olha a surpresa, gente. Olha a surpresa, ó. Conhece? Ah! Acho que não conhece, não, hein? <risos> eu não conheço. Pois, é, eu sou seu motorista. Olha <risos> que. Beleza. Eu sou seu motorista, eu sou funcionário lá há 21 anos. De verdade, Sim. qual que é o seu nome? Cícero. Cícero? Eu não dirigi para ti ainda porque a pandemia porque eu acabei não tá de deixando. Chegar, isso mesmo. É, a pandemia não tá deixando. Há 20 anos lá, Cícero. 21. Parabéns. Muito obrigado. Hein? Eu sou da Leva dos Primeiros. É, do primeiro aliás, Sim. do primeiro concurso que teve aqui na Câmara Municipal de onde saíram dois motoristas, duas copeiras e uma telefonista Parabéns. o telefonista foi embora, abandonou, não quis mais as duas copeiras a senhora deve conhecer e agora nós somos em quatro motoristas quatro né motorista. eu sou o mais velho ah, parabéns, muito bem, viu? parabéns viu? Eu que agradeço, bom é um dia, prazer, viu? eu não vejo a hora de viajar com vocês Ah, muito bem, eu também tá um Logo, prazer. logo, passa a pandemia, a gente já vai Isso. fazer alguma coisa aí, tá bom? Tá bom, prazer, Olá, prazer. Oi, tudo bem, senhora? Bem, graças a Deus, então, Deus tá que bom. abençoe Seu né? nome? Letícia Prazer, Letícia A esposa do seu Ayuto. Oh, que coisa boa Ah, sim, esse aqui é o assessor, gente Bom, aliás, esse assessor aqui já é amigo meu De anos atrás, você trabalhou bem tempo atrás Lá no começo... 2001 com o e... Meneghetti, exatamente. Né? Aí depois você trabalhou com? o Claudemir Vieira E agora? Com o seu Ayrton Estou tendo prazer te... trabalhar com o seu Ayrton E vou agora. te falar uma coisa, viu? eu falei de você para ele Quando ele comentou comigo, eu falei "Seu Ayrton, o senhor está em boas mãos, é um menino de responsabilidade Já conheci ele, já trabalhei com ele, o senhor está em boas mãos E agora, o que você fala do seu Ayrton? Ah, tem que agradecer o convite, Cícero Um líder comunitário, há muitos anos faz é o trabalho social e agora trabalhando como vereador pode ampliar o trabalho Graças que ele já Deus, realiza, né? Graças né? Então, a Deus prova. e outro, ele tem uma coisa tem um diferencial bacana, né? Porque ele ama a simplicidade, né? Ele Sim. ama a humildade, ele veio da roça. Sim. Né? E é. isso é um diferencial muito grande. É, hoje as pessoas que mantêm a essência são difíceis, né? Uhum. Eu creio que. Existem pessoas que entram no nosso caminho que são pessoas iluminadas. É isso, exatamente. agora eu, eu, eu agradeço de ter o seu Ayrton como na minha é, vida. De é. Eu há, também, eu há, também. Há mais de 20 anos que eu conheço. E foi agora. graças à minha esposa que eu conheci o seu Ayrton quando ele ainda era, por assim dizer, um humilde cidadão que se dedica a esse trabalho que ele faz e hoje, por incrível que pareça, uma turista dele. Olha que coisa, né? É, é um a... prazer imenso. Convido as pessoas a participarem da ação social, no benefício isso ao é... cantinho do vovô. É. Estamos recebendo os nativos de material de limpeza, itens de higiene e a venda dos alfaces também será revertida para a entidade. Exatamente. Né? O Cantino Vovô atende 25 idosos, sendo uhum. 12 mulheres e 13 homens, Sim. que realizam um trabalho maravilhoso aqui em Limeira. Uhum. Convido a todos a participarem. É, gente, fica aí o convite dele: se a gente se engajar nessa obra aqui, vai dar resultado. Muito obrigado, meu amigo. Nós que agradecemos isso. Deixa eu falar com a Daiane, que a Daiane já deu um pitaco pra mim quase agora, e na Daiane, mas aí, essa é a Daiane, gente, a assessora bem? do nosso vereador. Ela é nova na política, a Daiane? Sim, eu sou. É nova, sou na, nova política, na política, mas já tá indo bem, né? Tá desempenhando bem. A gente tá se esforçando, tá. né? Não, mas é assim, a gente começa do primeiro degrau da escada, né? Aqui ajudando a embalar essas alfaces. Seu nome, meu amigo? Elias. Elias. Dando uma força aqui. E hoje eu conheci a Dayane, a esposa dele Ela passou por aqui agora Dona Letícia, Dona Letícia eu quero ter o prazer de conhecê-la melhor Madalena também, acho que não conhece ela ainda não Ah, achei que vocês se conheciam não, já Não, não Primeira vez Foi interessante, por causa da Madalena que vinha aqui buscar as coisinhas Eu conheci o seu Ayrton Aí um dia eu vim aqui e fiz a matéria Aí a partir daí começou, começou Então eu não usar. conheço a Dona Letícia ainda Vou conhecê-la Mas já tive o privilégio já de fazer um, Uma boa gravação o pessoal amou, né e agora essa aqui é a segunda de outras que virão. Ah, então essa história é a mesma que a é minha. É. Eu conheço o seu Ayrton faz uns. Vamos colocar aí uns oito anos, viu? Uhum. Quando a gente se conheceu numa uma gráfica que eu trabalhava. Sim. Eu digito os ofícios pra ele da associação. Sim. E através dessa jornada que a gente tem, foi que ele fez o convite. Merecidamente. Então a gente tá trabalhando junto e tá sendo maravilhoso. Bom demais. Porque o seu Ayrton, né? Ah, não é? Eu um com um nome eu, tô, de coração é, enorme. Todo mundo gosta. É. De gente todo mundo assim. gosta do seu Ayrton. Raridade, né? raridade. Bom, pessoal, então nós estamos aqui. Aqui estão sendo embalados nessas caixas alfaces, né? E outras coisas mais, como ele falou. Aqui eu tô vendo mais alface. Ele falou que já saiu rabanete. E hoje, eu falo porque eu estava aqui, eu vim fazer uma gravação aqui na parte da manhã. Infelizmente, gente, deu um probleminha na gravação e eu acabei retornando agora. Hoje eu já vi sair duas vans. Duas vans carregadas de material que foram levados para, eu creio, pelo que eu vi aqui, para serem entregues ou para a PAI, ou para a Lar dos Velhinhos, ou algum lugar que vão aproveitar esse material para serem, ser consumido. Né? Muito bem, eu estou agora saindo daqui com essa gravação que eu vim fazer Dessa vez eu fui feliz, né? E não tive a oportunidade de pegar a nossa vice-prefeita aqui, mas valeu a intenção. Deixa eu falar com aquele rapaz ali que eu gravei ele e ele acabou. Dá-me seu nome novamente, meu companheiro. Reginaldo? Reginaldo. Vamos aí. Aquela hora eu fiz a gravação com o Reginaldo. É. E fiz questão de voltar agora, Reginaldo, porque naquela hora a bateria acabou. Sem problema. Um abraço. Tudo um bom pra você? Então fica assim pessoal, vocês inscrevam no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, vamos fazer isso para frente porque quem gosta da simplicidade, quem gosta de ajudar, de ajudar ao próximo, então é aqui o lugar.